A TV Engenharia participou de uma reunião de trabalho do mais recente núcleo criado na URQ, o Este núcleo tem como objetivo estreitar as relações com a sociedade para a área de trânsito. Diferentes áreas da universidade participam, como a Engenharia, Educação, Medicina e Direito, além de entidades externas como a Polícia Rodoviária Federal, a PTC e o DETRAN. Vamos lá, atualiza! Alessandro, o que motivou a Polícia Federal a sugerir a criação do Nuitran na Universidade Federal? A Polícia Rodoviária Federal considera o trânsito extremamente importante e discutiu o trânsito com a academia, com a universidade, mais ainda. A excelência da URGS é notória e procuramos a universidade para criarmos em conjunto. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997, que as universidades têm um núcleos interdisciplinares para discutir e criar conhecimento na área de trânsito. Só que era uma coisa que ficou muito, uh, somente no papel e tanto não foi fomentado junto às universidades isso à época. A professora Rodoveira procurou a URGS e fomentou a ideia, discutiu a ideia e propôs a URGS imediatamente através da ProRest, nos apoiou e contatamos também da Escola de Engenharia, a professora Cristina Nodari, do Lastran, e a professora também Simone dos Santos, da Educação, e o professor Flávio Pechanski. Da, do, do Hospital de Clínicas Psiquiatra, para nós criarmos esse núcleo com esses três eixos primários, educação, engenharia e comportamento com a questão da psicologia. Com isso, nós vamos dar o pontapé inicial para esse núcleo existir e começar seus trabalhos buscando integrar ações uh, de debate, de construção de conhecimento dentro da universidade, mas com aliadas as questões práticas, que a Polícia Rodoviária Federal tem, o DETRAN tem que fazer e os agentes municipais de trânsito também. O NUITRAN, o Núcleo Interdisciplinar de Trânsito, nasceu de uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal e de professores aqui da URGS, em atenção a um artigo do CTB, do Código Brasileiro de Trânsito, que tem essa, essa necessidade de criar núcleos interdisciplinares nas universidades para atacar a temática trânsito. Então a ideia o que é, é? A gente tem várias uh, unidades interagindo para melhorar as pessoas de trânsito. É uma atividade de extensão e uh, ela foi constituída a partir, uh, precisava de três uh, unidades para criar e a ideia é ampliar isso cada vez mais, né? E as três iniciais foram justamente a, a Medicina, a Escola de Engenharia e a Educação. então uh, essas três unidades se formaram, se juntaram e, junto com a PRF e o DETRAN, a gente constituiu o núcleo. E agora o núcleo vai ampliar. Então, hoje a gente vai ter uma reunião para uh, elencar todas as atividades do segundo semestre. E, a partir disso, outras, outros órgãos vão ser convidados, uh, outras unidades acadêmicas daqui vão ser convidadas a participar. E são todos muito bem-vindos para isso. O DETRAN ele incentiva as pesquisas na área do trânsito porque é muito importante fomentar esse conhecimento para que as ações nessa área uh, melhorem e para que o trânsito se torne mais seguro para a população, para todos que vivem nele. Esse núcleo de pesquisa que está sendo formado agora, ele tem uma importância muito grande porque a, todas as pesquisas que forem feitas elas vão auxiliar e elas vão ajudar muito nessa área de trânsito. Né, na, na área da educação, na área do direito, na área da engenharia e todas as áreas, porque o, o trânsito ele é interdisciplinar, então ele precisa ser olhado sobre vários os ângulos. Qual a importância da participação do estudante da universidade nas propostas que são colocadas pelo Meitran? O estudante tem papel preponderante porque ele pode vir com um novo. Nós temos uma prática, nós temos que encarar uma legislação pré-existente e o professor universitário tem o seu conhecimento já trabalhado através de pesquisas e o universitário, o estudante, o acadêmico, tanto da graduação quanto da pós-graduação pode nos trazer ideias novas, práticas, com um olhar uh, moderno, que é o que precisamos, somar esforços que já existem com novidades. Por isso, contamos muito com o ingresso, com o envolvimento tanto das ações de seminários, de DEPAC, do de workshop, do graduando e pós-graduando nesses debates do Núcleo Universitário Interdisciplinar do DETRAN. Hoje os técnicos Sim. e analistas do DETRAN eles estão nas universidades com essa proposta de poder buscar mais o conhecimento nessa área cada vez mais, porque precisa desse conhecimento mais teórico, porque nós já temos... Uh, um conhecimento que é mais empírico, então a gente precisa também esse conhecimento teórico buscando de outros lugares, de outras, de outros conhecimentos de outras áreas, para poder melhorar os aspectos do Está previsto algum evento grande, seminário para debate sobre esse tema na universidade? Já temos previsto para 25 de setembro um grande simpósio, um simpósio nacional de trânsito na Universidade, no Salão de Atos da URGS, que vai ser um espaço para debates em nível nacional de, da situação atual do trânsito, inclusive do Plano Nacional de Redução de Acidentes e Mortes no Trânsito, o estará sendo concluído esse Plano Nacional em setembro e será aberto ao público externo e também aos estudantes, para que nós possamos receber o, de, ideias novas e discutir as ideias antigas, se estão dando certo, e pode ser aprimorado.